Boa noite a todos. Fico extremamente feliz. Por favor, vamos sentar. Fico extremamente feliz de podermos ter essa celebração de final de ano. Ah, general não tinha visto. general Vilas Boas, querido general Vilas Boas, ministros Materra, Materras, senhores embaixadores, colegas Corpo Diplomático, amigos. Realmente é um momento muito especial para mim, Maridoada. Rosa, Otávio, podemos recebê-los aqui. Agradeço muito a presença, agradeço muito a atenção que nos dão. Nós temos uma comunidade diplomática maravilhosa aqui em Brasília, numerosa, competente, interessada. Isso é um privilégio para todos nós aqui no Itamaraty. Eu gostaria, me dirigindo especialmente a aos diplomatas de outros países. Gostaria de ter tido tempo, ao longo desse ano, de estar mais, mais tempo com os senhores. É, tive um calendário de viagens, como sabem, muito muito intenso, acho que passei praticamente a metade do tempo fora, mas é, valorizo imensamente cada momento de interação que tivemos, que teremos com cada um dos senhores. É, nessas viagens eu estive vários dos países que os senhores representam, tive a felicidade de estar em todos os continentes, exceto a Oceania, preciso conversar com o encarregado da Austrália, que acho que está aqui, para é, no ano que vem não faltar a Oceania, mas, enfim, estive, evidentemente, na América do Norte, América do Sul, aqui na nossa região, Europa, Ásia, e é, agora, por último, na África, é, levando uma mensagem, uma mensagem é, de um Brasil que quer se relacionar de maneira produtiva com... Eh, todos os países do mundo. Eu eh, espero que os senhores diplomatas de outros países aqui em Brasília, espero que estejam se divertindo aqui em Brasília, que estejam aproveitando seu tempo que estejam eh, acompanhando aquilo que nós eh, estamos tentando fazer nessa nessa área de política externa, eh, especialmente em todas as áreas, claro, do, do nosso país. Eu tenho certeza de que, Todos os senhores estão nos ajudando é, a fazer o Brasil é, mais presente nos seus países, a entender o processo de transformação que o Brasil está atravessando. É, é, eu não não quero evidentemente saber o que, que os senhores estão escrevendo nos seus telegramas, né? é, teria curiosidade, mas enfim, é, eu, é, pois é. é. É, mas o é, que eu gostaria simplesmente é de é, pedir que os senhores pensassem o Brasil é, como um país onde algo está acontecendo, onde algo está acontecendo que é, não é simples, é, não é superficial e não é corriqueiro. Né? Nós estamos aqui, colegas de outros ministérios, oficiais generais, é, prefeito Bento Gonçalves, que muito nos honra aqui com a presença, cada um na sua dimensão, colegas ministros, colegas de outros ministérios. É, nós acho que sabemos a intensidade e é, a complexidade, a profundidade do processo que nós é, estamos atravessando. E simp simplesmente é isso que é, nós pedimos a, aos diplomatas estrangeiros, que... É, Procurem é, ver a complexidade e a profundidade, como eu dizia, daquilo que nós estamos tentando fazer. O presidente Jair Bolsonaro, sob o colégio liderança nós acreditamos que estamos fazendo uma transformação absolutamente necessária no Brasil, ele é, tinha um projeto eleitoral, mas que não era simplesmente um projeto eleitoral, era um projeto político, e tem um projeto político, mas que também não é simplesmente um projeto político, é um projeto de nação o projeto de que o Brasil volte a ser uma nação. E isso tem uma expressão, uma manifestação em todos os terrenos, né? inclusive no da política externa. Ah, no nosso entendimento, a política externa não deve ser externa no sentido de exterior ao povo, ao povo brasileiro, alheia ou indiferente a esse povo. Né? Ela tem que ser uma política interna, no sentido de nascer do fundo do nosso coração, do fundo dos nossos sentimentos, das nossas aspirações, como povo. É isso que nós procuramos fazer. Nós acreditamos, portanto, que temos uma mensagem para o mundo, estamos levando essa mensagem, claro, queremos também fazer bons negócios ao redor do mundo, bons negócios para todos, é, e achamos que as duas coisas são inteiramente compatíveis e necessárias uma à outra a esfera das nossas convicções, dos nossos ideais e uh, a esfera uh, do, da economia, do crescimento, do comércio, dos investimentos. Nós achamos que o mundo não está terminado e pronto. Achamos que o mundo é uma obra em aberto e o Brasil tem a expectativa de uh, contribuir para essa obra. Sobretudo, um mundo com mais liberdade. Esse tem sido essa tem sido a palavra-chave para tudo o que nós estamos tentando fazer no Brasil e é, para essa mensagem que nós queremos levar para o mundo. Liberdade em todas as dimensões, liberdade econômica, com mais trocas, gerando mais crescimento para todos os países, liberdade política, democracia, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade para que cada nação seja o que é. Eu, pessoalmente, também acredito que os principais problemas do mundo não são problemas materiais, são problemas espirituais. Eu acho que o enriquecimento das sociedades eh, no plano econômico não deveria vir junto com o empobrecimento do pensamento, e acho que isso assistimos durante algumas décadas, mas essa, eh, essa tendência me parece que está sendo revertida. Obrigado. Eh, eu gosto muito do nome de uma editora francesa, que eu acho que já desapareceu. É, se chamava Les Empêcheurs de, Pe... de Penser en Rond. É. Os ambassadeiros francophones vão me a traduzir isso. Os impedidores de pensar em círculo. Né? É, e é isso que nós procuramos que o Brasil seja hoje no mundo: um empêcheur de penser en Rond. É um, um país que ajuda a é, sair de círculos viciosos de ideias, porque o mundo precisa de ideias. Ideias exigem palavras, exigem sentimentos, exigem, muitas vezes, a coragem de se dizer, de se pensar uma coisa diferente, às vezes errada, mas, sem isso, o mundo fica embotado, e os países ficam embotados numa espiral de silêncio, onde esse materialismo gera apenas uma falsa sensação de completude ou de segurança, com um, um vácuo uh, por baixo. Né? Isso exige, fundamentalmente, liberdade. Uh, hoje mesmo eu falava com uh, alguém que uh, citava o Lord Palmerston, que dizia que uh, entre os países uh, não há amizades, há somente interesses. Eu uh, não sei bem, eu já teve olhado o original em inglês... Né? Entre países, não há amizades, apenas interesses. Deve ser uma coisa assim. Uh, e eu não simpatizo muito com essa ideia. Uh, eu acho que essa ideia de que não há amizades, apenas interesses, cria um mundo baseado apenas num mínimo denominador comum. Né? Uh, é preciso buscar um mundo de amizades. É mais difícil, é mais difícil. A equação é mais difícil de fechar. Talvez nunca feche, mas... Uh, nós não queremos viver num mundo desprovido de sentimento, seja internamente, seja no plano das relações internacionais. Então, é, o processo que o Brasil está vivendo é, em grande parte, um processo de recuperação sentimental. É, no, nesse, nessa enorme transformação que nós vivemos no Brasil, eu acho que ninguém sentou fazendo planos é, né, na ponta do lápis, seja políticos ou de outra natureza, de como reconstruir a nação. Vários planos individuais, coletivos, se juntaram, mas não há um plano. A nação está se reconstruindo, não a partir de uma razão fria, mas a partir do coração, onde nós nos sentimos amparados pelo pano da nossa bandeira. Acho que o é a, nossa, é a nossa intenção, é o nosso propósito, está fazendo parte desse processo. É, não quero falar muito de mim, mas, se me permitem, eu já disse que eu sou um eu sou um nacionalista, mas eu sou um nacionalista universal. É, eu me emociono com os hinos de todos os países. Né? Verdade, sabe é, Agora tem menos tempo, mas gostava muito de ficar na internet ouvindo hinos de países, e, e realmente me emociona porque cada um deles representa uma articulação única da humanidade. Cada nação é uma articulação única do ser humano. né? E, se eu posso fazer um apelo também, meu apelo é que não, nós não deixemos que as nossas nações virem apenas cascas vazias, é, cada uma apenas como se fosse um, um título de um livro em branco, de um livro que não existe. É, nós é, não devemos deixar que é, cada nação vire apenas um território aduaneiro, é, regido por um conjunto de leis, mas que seja também uma pátria é, espiritual. É, bem, é, temos uma dimensão também agora festiva, queria né, convidar os senhores a, a uma degustação de, de vinhos brasileiros, vinhos lá da, da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos. Tivemos uma experiência extraordinária lá é, na cúpula do Mercosul, esse projeto que é tão fundamental para o Brasil e para os demais países membros no qual nós nos empenhamos tanto. Isso foi simbolizado na nossa presidência do Mercosul por uma cúpula que eu acho que transcendeu as expectativas de muitos. Nossos colegas não imaginavam que fosse tão bonito lá no Vale dos Vinhedos e que os vinhos brasileiros fossem tão bons. Então, queríamos também dar uma oportunidade de celebrarmos esse momento agora de final de ano com vinhos lá do Vale dos Vinhedos, Agradecendo mais uma vez uh, a hospitalidade do prefeito de Bento Gonçalves, a hospitalidade que nos deu lá e que uh, apresenta, que nos proporciona aqui uh, o Espado Vinho, com uh, Débora e Aldemir. Aqui, muito, muito obrigado pela pela presença. A presença aqui é dos vinhos da Miolo, da Vinícola Lídio Carraro, Família Valduga, Vinícola Dom Giovanni, Chandon, Vinícola Alma Única, enfim, todos terão a oportunidade de degustar esses esses vinhos é, eu acho que é um momento também eu queria terminar é, citando um autor que é talvez meu favorito que é Jorge Luis Borges então é, né, uma, é um poema famoso dele que diz né, se pudiera viver novamente se pudiera viver novamente minha vida na próxima comeria mais helados e menos avas né comeria mais, se pudesse viver de novamente na minha vida, né, comeria mais sorvete e é, menos vagem, né? uma coisa assim. É, então, eu também acho que, né, se pudéssemos, talvez, é, viver novamente esse ano, foi um ano intenso, um ano muito produtivo, a única coisa que eu faria seria, teria, talvez, se tivesse sido tomar mais vinhos da, da né, do nosso do nosso Vale dos Vinhedos. E de outros países também, né. claro, o vinho é uma celebração universal também, o vinho é uma coisa que, que une tantas nações, e isso nos parece que é também é uma maneira de é, celebrar. Para muitos de nós, o vinho, inclusive, é uma bebida sagrada que nos leva para a dimensão é, da transcendência. Então, queremos também celebrar esse momento dessa maneira. Queria desejar a todos os senhores, para aqueles que celebram o um Natal, um Feliz Natal, para todos os senhores, boas festas, bom, feliz, bom fim de ano e um excelente 2020 para todos nós. Espero que sejamos parceiros na construção de muita coisa em 2020. Muito obrigado a todos.